Observe o quadro. A seguir, o resultado de uma pesquisa com homens e mulheres a respeito da escolaridade. Deixa eu sair dali, que eu estou em cima da questão. Vamos lá, pessoal. Um presente foi sorteado entre as pessoas entrevistadas, considerando e ser importante pra caramba. Considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, a probabilidade dela ser mulher é aproximadamente... Então, pessoal, uma informação muito importante. Já sabemos que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Pois, se a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, o meu universo diminuiu eu não vou levar em consideração a galera que tem nível superior completo e ensino médio completo porque o probleminha já falou que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio Pois se essa pessoa sorteada não concluiu o ensino médio qual é o total de casos qual é o total de pessoas que eu tenho agora Pô, é só somar, né? 25 mais 20. Quanto é que dá 25 mais 20? 40. Então agora por sorteio, qual é o meu universo? Eu tenho um total de 40 pessoas. Só que dessas 40 pessoas, ó, a técnica é infalível. Dessas 40 pessoas, o que, que eu quero? Pô, eu quero somente as mulheres. Porque ele está perguntando a probabilidade dela ser mulher. Então o que, que eu quero dessas 40 pessoas? Eu quero somente as mulheres. Então dessas 40 pessoas, quantas são mulheres? Está aqui, 25. Lindo! Probabilidade é o que eu quero, 25, sobre o total, que é 40. O que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que passar esse resultado para porcentagem. Opa, errei aqui, né? É o inimigo agindo. Total, 45. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É sem cortes. Eu já faço de propósito para ver se você está prestando atenção na aula. <risos> Vamos lá. Acontece. É inimigo agindo. Então, retificando aqui. Total, 45. Então, é o que eu quero, 25, sobre o total, que é 45. Agora sim, está tudo lindo. Simplificando aqui por 5, tem que rolar uma simplificação. o resultado seria 5 nonos. Só que agora ele deu a resposta em porcentagem. Lágrimas vão rolar. Por quê? Se ele deu a resposta em porcentagem, o que, que a gente vai fazer agora pelo método MPP? Muito simples. Vamos pegar essa fração e vamos multiplicar por 100%. Sempre. Pega a fração e multiplica por 100%. Aí vai ficar 500% dividido por quanto? por 9 só que esse resultado já vai estar em porcentagem já vai cair ali em porcentagem então 500 dividido por 9 ó. vou utilizar a técnica do olha-olha Eu vou dividir e vou olhando para a resposta 50 dividido por 9 vai dar 5 5 vezes 9 45 para 50 falta 5 para tudo eu já sei que começa com 5. Pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Então, com certeza, a resposta é letra D de dado. É aproximadamente 56%.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 completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso